Se você vai fazer algum concurso da FGV, então não pula esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar RLM de forma rápida e simples, focado para a Banca FGV. Eu sou o professor Renato Oliveira e é um prazer ter você aqui. E seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa aula, onde eu vou te mostrar RLM para a Banca FGV de forma rápida e simples. Mas antes de eu te mostrar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para sempre que tiver um vídeo novo você ser avisado. E também baixe o material da aula para acompanhar. E ó, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. Mas Renato, o que é a tríade do método MPP? São três técnicas que regem o nosso método de ensino. O método matemática para passar, método MPP. E ó, por que eu vou te mostrar? Porque toda essa parte rápida e simples... Ela é, só é possível por conta desses elementos aqui. Deixa eu sair do texto da, da, do texto da tela, para você ver melhor. O que é a tríade do método MPP? São as três técnicas que regem o nosso método, que fazem com que você aprenda a interpretar, resolver e ter muita prática. A primeira técnica é o método dos 50. <cười> Perdão, mas Renato, o que é o método dos 50? O método dos 50 é onde a gente ensina a interpretar os problemas, isso mesmo, você vai aprender a interpretar, tá? E por que o nome é método dos 50? Cara, uma vez que tu interpretou o problema, tu tem no mínimo 50% dele na mão. Já a segunda técnica, pessoal, é a técnica R. Aqui é onde você aprende a resolver, isso mesmo. Aqui você vai aprender a resolver as questões, tá legal? E a terceira técnica é a técnica 2080, o que, que é técnica 2080? Cara, nosso método a gente fica 20% na teoria e 80% no exercício. Com isso você tem muita prática. Assim você destrava a sua aprovação. E se você tem medo da FGV, fica comigo até o final que tu vai ver. Que é totalmente possível eu tenho um convite para você. Tá bom? Então vamos lá. Simbora. Vamos fazer aqui, ó. Questãozinha de 2022, ó. Método dos 50. A partir de agora, o que, que você vai fazer? Você vai usar o método dos 50. Por quê? Até esse momento, o que, que você faria nessa questão? Porque você estuda com o método tradicional, é o jeito errado de estudar RLM. Você faz assim, ó. É teoria pra caramba, no final te dá exercício, só que não faz com você e tu não sabe por onde começar. <risos> aí vem, ó. Gabriel escreveu a palavra Amazonas muitas vezes. Uma após a outra, formando uma sequência. A letra 33 que Gabriel escreveu foi... Aí você, meu Deus, matemática não é de Deus. Eu não sei pra que cai é isso, Galera.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 <risos> ok? O resto vai me mostrar a resposta. Tá legal? 33 vai dar 4. 4 vezes 8, 32. Aqui sobra 1. 13 vai dar 1, né? 1 vezes 8 é 8. Para 13, ó, vai na mão. 9, 10, 11, 12, 13. 5. O resto, 5. Tá? O resto é o que eu me mostra. Cara, qual foi o resto? 5. Então, eu vou ver qual no qual letra ali do ciclo tá com o número 5. Qual letra que está... É a letra O, então o gabarito é a letra C. Beleza? Acabou, simples assim. Isso é ter método. Isso é você ter, saber interpretar, resolver e ter prática, tá bom? E o que, agora, o que isso quer dizer? Que você teve 41 ciclos completos, ou seja, você escreveu 41 vezes Amazonas, mais 5 letras, tá? Mais cinco letras. 41 ciclos completos, mais cinco letras. Beleza? Zero, te <risos> Maravilha. Bora lá fazer mais. Que vamos que vamos. Ó, mais uma. Método dos 50. Como é que a gente vai fazer isso daqui, família? Ó. Simbora. É, os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 devem formar um número de 5 algarismos, de forma que cada um desses algarismos apareça uma vez. Ó. Algarismos 1, 2, 3, 4, 5 devem formar um número de 5 algarismos, de forma que cada um desses algarismos apareça uma vez. E que os algarismos pares não fiquem juntos. Ó. Pares não fiquem juntos. Por exemplo, o número 3, 4, 1, 5, 2 é um desses números. A quantidade de números que compre essas condições é... Ai, meu Deus, esse problema é de quê? Galera, o problema é que quer é formar número e pede a quantidade de números. É um problema de combinatória, análise combinatória. Tá bom? Análise combinatória. Na técnica R, beleza, interpretei. Agora eu tenho que ver o que eu vou fazer para resolver. Para resolver, galera, análise combinatória, o que, é que nós ensinamos no grupo de 5%? São três técnicas. Os problemas de contagem, que também pode ser, você pode chamar de arranjo. Os problemas de permutação. E os problemas de combinação, tá bom? Agora, como eu vou saber qual, dos três, qual das três partes está sendo aplicada aqui? Eu vou olhar na questão, ó. Eu quero usar algarismos 1, 2, 3, 4, 5, vou formar de 5 algarismos, de forma que cada um deles apareça uma vez, ou seja, não pode repetir, e os algarismos pares não fiquem juntos, beleza? Show de bola. Esse daqui é um probleminha de contagem, que está ligado à permutação, porque ele fala juntos, tá bom? Então vamos lá, simbora, já sei o que resolver. Agora o que, que eu faço? Eu vou separar as restrições do problema. Quais são as restrições do problema? Os algarismos que eu uso são 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? Tem que formar um número de 5 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, ok? E cada um aparece uma vez, ou seja, os algarismos são diferentes, e aí os pares não fiquem juntos, né? Ele quer os pares, opa, os pares não fiquem juntos, tá? Não fiquem juntos, ok? É isso. Isso daqui que vai definir a nossa resposta, quer ver? os pares não fiquem juntos. Galera, se liga, aqui eu já tenho minhas restrições e eu tenho que resolver essa bagaça. Como é que eu vou resolver essa bagaça? Eu já tenho as restrições, como é que eu vou resolver isso? Vou resolver assim, ó, malandramente. Galera, como ele pediu para os pares não ficarem juntos, quantos pares eu tenho? Eu tenho o dois 2 e o 4, eles não podem ficar juntos. Então o que, que eu vou fazer? Toda vez que pedir, ah, não pode ficar juntos... Faz pela exclusão. Como assim? Você vai achar o total de casos menos os pares juntos. Por quê? Uma vez que você acha o total e diminui daqueles que os pares estão juntos, você tem a sua resposta. Beleza? Então, vamos achar aqui o total comigo, vem? Total. Total de chances, galera, vai ser o quê? Ó? Total é 1, 2, 3, 4, 5. Não pode repetir. Então, eu tenho 5 para o primeiro, 4 para o segundo, 3, 2 e 1. Um, né 5 fatorial. Quanto perdão quanto dá isso? 120. Esse é o total. Agora, eu vou ver os pares juntos. Vamos lá? Vamos ver ó, os pares juntos. Beleza? Vamos ver aqui comigo os pares juntos. Como é que vai ser os pares juntos, família? Os pares juntos, cara, toda vez que fala juntos, você tem que lembrar que eles formam um só. Então, aqui, ó, o 2 e o 4 vão formar um bloco, um só. E aí vão sobrar um, dois, três. Tá bom? E nessa brincadeira, você vai ter o fatorial dos espaços e dos elementos lá dentro. Tá bom? Então, você vai ter quantos espaços tem? Um, dois, três, quatro. Quatro fatorial vezes... Aqui tem dois elementos, 2 fatorial. É assim que tu faz. O que, que é 4 fatorial? <risos> fatorial, galera, é uma conta que você pega o número que está ali e vai multiplicando por todos que estão antes até o 1. Um. Então, isso daqui fica na real. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, um, vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Um, tá? É só fazer a conta. 4 vezes 3, 12, 24, vezes 2, 48. Então, isso daí dá 48. Show do milhão. Show do milhão. Agora, pessoal, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar, para achar minha resposta, eu vou pegar 120 menos 48. Né? O total menos os pares estando juntos. Que dá 120 menos 48. Isso daí dá 72. Então, essa é a quantidade. Show? Qual é o meu gabarito? Letra E. Marco V da vitória, letra E. Zero trauma? 72 letra E. Maravilha? Tudo lindo? Bora para próximo próxima. Vamos fazer outra. Estamos aplicando. E tá indo. Vamos lá. Método 250. Deixa eu... Beleza. Foi. mexer no ar aqui. Então, vamos lá. Método 50, Se liga. Sublinhar para interpretar. Simbora. embora. 13 cadeiras numeradas consecutivamente de 1 a 13 formam uma fila. quatro pessoas devem sentar-se nelas. E o número da cadeira em que cada uma deve se sentar será decidido por sorteio. Para as três primeiras pessoas, está de 1 a 13. Quatro pessoas vão sentar. Para as três primeiras pessoas foram sorteados os números 3, 8 e 11. Então, está aí. Será feito sorteio para a última cadeira a ser ocupada. Então, vai sortear uma. A probabilidade de que a quarta pessoa não se sente ao lado de nenhuma pessoa já sentada é... Ah meu Deus, vamos lá. Ele quer a probabilidade dela não sentar ao lado de alguém. Então vamos lá. Primeira coisa: o problema é de quê? Probabilidade. Porque eu sei que o problema é de probabilidade. Está escrito. de 50. Beleza? Agora a gente vai usar a técnica R. O que, que me diz a técnica R, pessoal? A técnica R me diz que Eu tenho que achar a probabilidade. A probabilidade são três situações. O caso geral. Né? caso geral, basicamente cai em concurso, regra do E e regra do O <cười> quando eu sei que é regra do E, regra do O aparece o E, e ou. o nesse caso não apareceu então é um caso geral, porque tu quer um só né? caso geral que a gente vai usar a gente vai usar o caso geral, show? então vamos lá, eu tenho de 1 a 13 tá? <cười> de 1 a 13 Deixa eu simplificar aqui os que foram sorteados não vão, né? De 1 a 3. Eu vou até botar os números fica mais fácil para você ver. 1, 2, 3, é, é pequeno? 4, 5, 6... Vou até primeiro aqui. É você quer a probabilidade da quarta pessoa não sentar ao lado de 3, 8 e 11, né? 3, 8 e 11. Você quer isso. E aí, o que é a probabilidade, galera? A probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero, que não sente ao lado. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou achar o total. ó Mas antes eu tenho, ó, vou botar aqui o número que fica mais fácil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sendo que tem três que já saíram. Ó, o 3 já saiu, não vai contar. O 8 e o 11. Show de bola, já saíram. Então, a probabilidade, galera, Vai ser igual, ó, não pode sentar ao lado do 3, do 8 e do 11. Eu vou eliminar os que estão do lado do 3, do 8 e do 11. Ó. O 2 sai, vou marcar, o 2 e o 4 saem, não pode sentar do lado. O 7 e o 9 também saem. E o 10 e o 11 e o 12 também saem. Então, o que eu quero? Onde ela pode sentar? Onde ela pode sentar, galera? Ela pode sentar no 1, no 5, no 6 e no 13. Então, tem 1, 2, 3... 4, 4 chances, né? Eu tenho 4 possibilidades de sentar, correto? 1, 2, 3, 4. Num total de quanto? Aí o total entra o roxo, tá? Só o de vermelho que não entra. 1, 2, 3, 4. É só tirar três, né? 4 de 10. Beleza? 4 de 10. Porque tu tinha 13, tirou 3, fica 4 de 10. Beleza? O total são 10. Ah, não entendi porque o total são 10. Porque o 3, o 8 e o 11 ninguém vai sentar que já foram sorteados tá? Mas, quando vai calcular o total, são 10, mesmo não podendo sentar naqueles. Agora é só eu dividir geral por 2, essa brincadeira vai dar 2 quintos, simples assim, 2 quintos, qual é o meu gabarito? Letra C, Marco V da vitória. Mais uma aí, pra gente anotar e não errar. Bora lá para a próxima? Ó, mais uma, ó, método 2,50, se liga. O que que essa daqui diz pra gente, ó? Vamos lá. Considere a afirmação. Se o acusado estava no hospital, então não é culpado. É correto concluir que? <coughs> Perdão. Toda que, ó, a questão aqui me deu um centão e pediu para concluir. Toda questão que dá um centão e pede para concluir é uma questão de equivalência. Tá? Técnica R, FGV, equivalência, como é que é? Opa, calma aí. É? Como é que é a equivalência na FGV? No método MPP nós ensinamos a equivalência 1 e a equivalência 2. Equivalência 1, nega tudo inverte. Inverte. Equivalência 2 é o Neymar, beleza? Que que é o um nega tudo inverte, galera? Como é que você vai saber qual das duas usar? Cara, você sempre vai começar usando a primeira, porque ela é a que mais cai. Então você repete o C, porque não tem troca. Nega tudo e inverte, ó. Não é ocupado, tá? Então vai ficar, vai vir pra frente. Se o acusado não é o culpado, se negar, vai ficar é culpado. Então, né? Então, trouxe para frente. Deixa eu mudar aqui, botar de roxo. Ó, o acusado estava no hospital. Então, ele não estava no hospital. Aí a gente vê lá no hospital, tem que negar tudo e inverter, beleza, ele não estava no hospital, ó, veio pra cá, E veio pra cá, e negou, show de bola, tem que negar tudo e inverter, a resposta tem que ter isso, então vamos lá, é, letra A, se o acusado não estava no hospital, tá errado, porque tem que ser o acusado é culpado, letra B, se o acusado é culpado, beleza, então não estava no hospital, certíssimo. Com o gabarito, letra B, marco v da vitória, matei a questão. Zero trauma? Então, questões de equivalência, são assuntos que a FGV ama, e se você seguir, vai conseguir ter um resultado bom. Assim como a nossa aluna que teve. Olá, Marcão, bom dia. O senhor visualizou aí, Marcão, eu consegui ficar em quarto lugar ao concurso da cidade da Prefeitura de Porá. Muito grata. Se você quer ter acesso, se você quer ter acesso ao, me ao mesmo método que fez ela chegar em quarto lugar, eu tenho um convite para você. Do dia 3 ao dia 10 de outubro, vai acontecer a Semana da Matemática com o Método MPP. É uma semana 100% online e gratuita, onde nós vamos dar um conteúdo pago de Matemática para passar para vocês durante uma semana de graça, serão sete aulas. A Semana da Matemática com o Método MPP é a semana inaugural e gratuita do nosso curso mais completo e melhor, que é o curso TRIA de MPP. Na semana da matemática, você vai aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática para passar no concurso. Mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio em matemática. É isso que a gente vai ensinar. Para se inscrever, é muito fácil. Aqui embaixo tem um link na descrição. Clica, inscreva-se e eu estou te aguardando no dia 3 ao 10 de outubro para você aprender a interpretar e depois seguir com a gente no curso 3 de MPP, que a gente vai dar um mega desconto nele. Uma oferta impossível de você não... Querer, beleza? Então não perde tempo. Galera, espero ter te ajudado. É assim, ó, você viu que dá para aprender de forma rápida e simples. O seu próximo passo é ir para a Semana da Matemática e depois o curso 3 de, de MPP. Tamo junto. Muito obrigado. Deixa aí nos comentários como essa aula te ajudou. vou ficar marradão de saber. Um abraço. Até a próxima. Valeu.